Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Animals Brasil. Meu nome é Cíntia Pinheiro, eu sou médica veterinária comportamentalista e a gente está semanalmente falando sobre comportamento animal aqui no nosso canal. Eu e minha equipe vamos ajudar você a resolver os principais problemas de comportamento, seja o seu cão ou gato, filhote, adulto ou idoso. A gente está aqui para ajudar vocês, eu espero contar com vocês nessa jornada se inscreva aqui no nosso canal e deixa um like, que a gente vai ter vários vídeos aqui super legais falando bastante sobre esse tema que a gente gosta bastante de conversar. E vocês podem fazer comentários e tirar suas dúvidas com a gente. Vem!